O filho mestre Micael não está supremamente ocupado senão com três coisas, a criação, a sustentação e a ministração. Ele não participa pessoalmente do trabalho judicial do universo. Os criadores nunca se assentam para o julgamento das suas criaturas. Isso é função exclusiva de criaturas com um auto aperfeiçoamento e de experiência real com criaturas. Todo o mecanismo judicial de Nébadon está sob a supervisão de Gabriel. Os altos tribunais localizados em Salvington estão ocupados com os problemas de importância geral para o universo e os casos de apelação que vêm dos tribunais dos sistemas. Há 70 ramificações dessas cortes no universo e elas funcionam em 7 divisões de 10 sessões cada. Uma magistratura dual consistindo em um juiz com antecedência de perfeição e um magistrado de experiência ascendente preside a todas as questões de julgamento. Com respeito à jurisdição, os tribunais do universo local são limitados nas questões seguintes. A administração do universo local ocupa-se com a criação, evolução, manutenção e ministração. Aos tribunais do universo é, por isso, negado o direito de julgar os casos envolvendo a questão da vida e morte eternas. Isso nada tem a ver com a morte natural, do modo como prevalece em Urântia. Se a questão do direito de existência continuada da vida eterna todavia vier a julgamento, deve ser remetida aos tribunais de Orvonton, e caso a decisão seja adversa ao indivíduo, são executadas todas as sentenças de extinção sob as ordens dos dirigentes do supergoverno e por intermédio das suas agências. Uma falta ou deserção de qualquer dos filhos de Deus do universo local que ponha em risco o status e a autoridade deles como filhos nunca é julgada nos tribunais de um filho. Tal mal-entendido seria imediatamente levado aos tribunais do super-universo. A questão da readmissão de qualquer parte constituinte de um universo local como, por exemplo, um sistema local na Irmandade da Criação Local, com o status espiritual pleno, depois do isolamento espiritual, deve ser efetuada em conformidade com a Alta Assembleia do super -universo. Para todas as outras questões, os Tribunais de Salviton são definitivos e supremos. Não há apelação, nem escapatória, das suas decisões e decretos. Embora possa parecer que algumas contendas humanas às vezes sejam julgadas de modo injusto em Urântia, de fato, a justiça e a equidade divinas prevalecem no universo. Vós estás vivendo em um universo bem ordenado e mais cedo ou mais tarde podeis confiar que sereis tratado com a justiça devida e até mesmo com a misericórdia.